Felipe deita-se. Ora, abre ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, do item A Caridade Material e Moral. Caridade é uma prática de educação espiritual emocional. Pensa. Ao sair do corpo, encontra um senhor simpático, baixo, de olhar firme e amoroso, com um bigode à moda antiga. Filipe olha para ele com atenção, pois lhe parece conhecido. Depois de ele o cumprimentar, Filipe indaga. — Como o senhor se chama? — Denis. Leão Denis, jovem amigo. Filipe se belisca. — Sim, de certa forma você está sonhando, diz Denis. — Mas o senhor é o continuador de Kardec? — Somos, jovem amigo. — Todos os que amam o Espiritismo e lutam pela transformação da Terra são continuadores de Kardec, que é o emissário do Cristo. O que o senhor deseja? Pergunta Felipe, tentando organizar os pensamentos. Vim convidá-lo para um curso que iniciarei no Colégio Allan Kardec, Socialismo e Espiritismo. Você já deve ter ouvido falar desse tema. Comenta descontraído. Sim, é um dos livros do senhor. Não, meu amigo, o livro do senhor é o evangelho, responde bem-humorado. Ambos riem. Mas por que o senhor veio me convidar? Estou convidando jovens de boa vontade. Nesse instante, converso com vários de vocês. Felipe se lembra dos desdobramentos do professor Eurípides e entende o fenômeno. — Exatamente. Os poderes do Espírito são quase infinitos. Explica Denis que, sorrindo, desaparece. Felipe volta a si e se dá conta de que não perguntou quando começava o curso nem o que deveria estudar. Lembra-se de Ivan e de pai Joaquim e pensa onde andariam os amigos. Concentra-se e liga-se mentalmente a Ivan conseguindo vê-lo na entrada do colégio Allan Kardec, conversando com Cirilo e Alessandra. Sente imensa vontade de estar lá. Subitamente, para sua própria surpresa, transporta-se e, quando se dá conta, está ao lado de Ivan que, sorrindo, lhe diz. Veja que todos possuímos algum poder espiritual, basta querer usá-lo. Felipe, ainda assombrado, olha para Cirilo e Alessandra, que também estão surpreendidos com sua aparição. — Bem, espero que consiga fazer isso de novo — comenta Felipe. — Basta saber sentir — explica Ivan. — Estávamos falando do curso que será dado por Leão Denis. Você vai fazê-lo? — indaga Cirilo. Como não conhecer melhor Denis é um dos meus objetivos. É, precisamos entender como o Espiritismo vai mudar as condições sociais da Terra e ninguém melhor do que ele para nos orientar. Responde Felipe, empolgado. Amigos, vou nessa. Fala, Ivan. E, ao ver a expressão de tristeza dos jovens, comenda. Estarei com Denise no curso. Teremos três semanas de belíssimas atividades. Além de ser o apóstolo espírita da renovação social, é também o da arte e do culto à beleza. Segundo ele, a renovação, para ser completa, deve ser também estética, quer dizer, nas artes e nas formas de viver. Serão momentos felizes. Preparem-se o melhor possível. Nada de alimentar sentimentos baixos ou de inveja dos felizes do mundo. Denis, como todo espírito superior, é amante da simplicidade profunda, fruto do amor tranquilo. Quem estiver muito bem, viverá momentos inesquecíveis. Fala Ivan, despedindo-se. Em todo o mérito do esforço, lembra Alessandra. Sim, responde Felipe. Vou tratar de me manter em paz, fala Cirilo. Todos riam felizes ante a expectativa do encontro com Denis. Eles ainda não sabiam que o curso seria no quinto andar do colégio, e talvez preferissem nem pensar nesse assunto agora. Sei que em duas horas teremos um conjunto de exposições, palestras e vivências sobre como criar hábitos espiritualizantes. Vamos aproveitar para aprender e nos preparar para o curso Socialismo e Espiritismo. O que vocês acham? Fala, Alessandra. Sim, se não nos prepararmos, nem chegaremos lá, comenta Cirilo. Vamos olhar as exposições, fala Felipe. Partem. Uau!, fala Alessandra, ao visualizar os temas das vivências. Técnicas de pacificação emocional, alimentação e verdadeira espiritualidade. Silêncio é Espiritualização do cotidiano. Todos olham para o último tema. É esse? Diz Felipe. Concordo. Fala Alessandra. Eu também. Responde Cirilo. E assim eles pegam a programação detalhada do tema escolhido. Três dias. Terça, quarta e quinta. Início, duas e meia. Término: 4 horas e 40 minutos. Pré-requisito terceiro andar. Todos se sentem aliviados. Olham para o relógio. Eles têm duas horas antes do início. Matriculam-se, enquanto esperam, resolvem andar pelo jardim. Olhar para as estrelas é um hábito estimulado no colégio. É comum se ver grupos de alunos reunirem-se em silêncio para admirar os astros e observar os professores comunicarem-se com amigos de planetas distantes pelo pensamento e pelas vibrações, envolvendo-se na paz transmitida pela percepção do infinito. Felipe deita-se no jardim e contempla o céu em profundo silêncio. A Alessandra vai consultar a bibliografia do curso. Cirilo vai à procura de Abelardo, que não vê há tempos. Duas da manhã e já estão no terceiro andar, sentados um ao lado do outro. Harchad, professor, é um indiano de baixa estatura, olhar penetrante e voz firme, que apresenta-se quando o relógio marca duas horas e trinta minutos. Sou Harchad. Durante um milênio, cultivei a arte da meditação e da transcendência, e ao longo desse período, estive convencido da excelência do ascetismo solitário. Há dois mil anos, conheci o exemplo de Jesus de Nazaré. Ele nos visitou em corpo astral quando eu vivia em meu retiro. Não precisou apresentar-se nem anunciar quem era. Suas vestes luminosas e seu olhar faziam brotar, em cada um dos mestres da ciência secreta, recordações e lições que havíamos negligenciado. Após ligeira pausa, continua. Quando se tem um mínimo de espiritualização disciplinada, o encontro com o Cristo gera reflexões inimagináveis, mesmo para os que ainda estão viciados na realidade material. Desde sua visita, descobri que todas as práticas espirituais são importantes, mas o crescimento real só acontece quando somos capazes de aplicar as disciplinas íntimas a serviço da causa de Deus. Isso ele nos ensinou. O professor para novamente como avaliar a compreensão dos alunos e prossegue narrando o encontro com Jesus. Depois de olhar e abraçar a todos... O mestre indagou. — Que fazes do teu tempo enquanto estás no templo da carne? — Senhor, buscamos o Pai. Foi a resposta de nosso mestre. Nós tudo observávamos com reverência incondicional. — E o encontraste? — Indaga mais uma vez o Messias. — Buscamos, Senhor, avidamente. Respondi. — Meu Pai é amor que constrói. Nunca encontrarás o mar isolando a gota do oceano. Nunca sentirás o orvalho isolando-te da bênção da chuva. Responde, Jesus. O mestre chora. Entende a crítica amorosa. E, humilde, pede ajuda. Senhor, nos isolamos do mar porque temos medo de nos afogar. Fugimos da chuva por medo de adoecer. O que devemos fazer? Se morreres servindo a meu Pai, terás vida eterna. Se caíres tentando elevar alguém, meu Pai te elevará. Responde compassivo, Divino Mestre. Todos choram. A lição é sublime. Fracassar tentando servir é mais agradável a Deus do que se proteger, negligenciando os necessitados. A salvação está em se afogar nas vibrações amorosas de Deus, servindo e sofrendo. Quem assim sucumbir terá a vida eterna. Só o amor integra o ser. Ama-se quando se dou o tempo, o coração e a paz por amor a Deus. Explica o Mestre. O que devemos fazer, Senhor? A indagação de todos feita ao nosso Mestre. Abram hoje as portas do vosso oásis de paz artificial a todos os sofredores, se nosso Pai se alegrará. Conclui Jesus. Desde esse dia do ano de 37, aprendemos a acolher todos os sofredores do caminho. Após ouvirem a história de Harshad, todos estão envolvidos pela atmosfera daquele encontro. Ele então silencia e faz uma prece como a completar a história de abertura da aula. Sóis luminosos, ainda que valham mais de mil vezes nosso pequeno planeta, são tão pequenos em relação a um coração que ama? Se soubéssemos o valor do amor, que riquezas procuraríamos a não ser servir, servir e servir? Pai, grande e generoso, ajuda-me a lhe servir, tocando o coração de um jovem em seu nome, para que ele seja e sinta amor infinito pela extensão dos tempos sem fim. Que seja assim. Após um silêncio que expressa a emoção de todos, Rajad continua... Entendamos hoje, com o ensino do Messias, que as práticas espirituais mais importantes são aquelas que desenvolvem nossos sentimentos e pensamentos em direção a nosso Pai. E que práticas são essas? Ante o silêncio, responde. É a meditação que visa desenvolver o silêncio interior para que possamos escutar melhor o outro. É a alimentação saudável que nos faz mais fortes para trabalhar gratuitamente por quem precisa mais do que nós. É a prece que pede a ampliação da mediunidade com o intuito de socorrer quem padece nas trevas. Este é o nosso curso. Perguntas? Como meditar? Indaga, Cirilo. Aprenda, amigo, a conviver com o silêncio. Habitue-se diariamente a ter momentos de silêncio. Se onde você vive a poluição sonora, compre tampões de ouvido. O psiquismo necessita de silêncio diário para se refazer. O silêncio é para o psiquismo o que a água é para o corpo. A ausência de um dos dois gera grave desequilíbrio. Isso parece muito simples, comenta um jovem. A verdadeira caminhada, o caminho que leva ao Pai, é simples. A complexidade é a fuga de Deus. Após pacificar a mente e o coração, por meio de práticas simples e do serviço ao próximo, o espírito torna-se apto a compreender as maiores verdades do universo. Explica sorrindo. — E a alimentação? Deve-se comer carne? — pergunta Alessandra. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, como nos ensina o Cristo. Responde Harshad e, em seguida, acrescenta. Para a grande maioria, o excesso é o principal inimigo. Curiosamente, elege-se a carne como ponto central, como se a alimentação carnívora ou vegetariana fosse a solução de tudo. Esse é um falso caminho, indicado por uma falsa questão. Dieta da moda é pior que veneno tradicional. Explico. Cada ser tem um histórico espiritual e perispiritual, por isso possui necessidades energéticas diversas. É ingênuo acreditar que o padrão alimentar é algo secundário. A dieta ideal é a dieta que se adapta ao histórico alimentar de cada um, considerando-se pelo menos os seus últimos séculos. Mas não é preciso complicar a questão. Quando se quer, se é sábio. Cada um deve assumir a responsabilidade de se estudar e de conhecer a sua realidade alimentar. Para alguns, a alimentação com carne pode ser desastrosa. Para outros, a ausência de carne tornará o organismo extremamente fraco. O ideal é comer bem e pouco. Que alimentos devem ter sido minha base alimentar em meu histórico reencarnatório? A quem esta pergunta assuste, Faça-se uma mais simples, de que alimentos meu organismo necessita. Mas atenção, é preciso buscar uma resposta individual. Tudo além disso é perda de tempo e ilusão. O corpo precisa de alimentos naturais em quantidades equilibradas, e é só. Obviamente, aos muitos que viciaram seus paladares e estômagos, é necessário um tratamento de desintoxicação e reeducação, como se deve propor aos demais viciados. Não é necessário despender tempo e recursos absurdos. Basta sintonizar com a natureza e manter essa sintonia. Nossa alimentação reflete a relação mais profunda que temos com a natureza do planeta. Afinal, materialmente falando, é preciso nos perguntarmos o seguinte. Que alimentos da natureza diariamente integro ao meu ser? Há algo mais importante. Continua o professor. É preciso entender que o silêncio e a alimentação só se justificam ante o Criador quando há um sublime objetivo. Servir. O que é servir? Servir é algo maior do que os importantíssimos trabalhos sociais libertadores que muito diferem dos trabalhos sociais escravizadores. Servir é algo além da indispensável contribuição social que damos por meio de nossas ações sociais e impostos. Servir ultrapassa os responsáveis posicionamentos políticos sociais. Servir é doar-se plenamente. Por isso, a mensagem do mestre é tão fácil de entender e tão difícil de aceitar. Após breve pausa, prossegue. Inicialmente, queremos ser cristãos de meia tigela ou de meia hora por dia, e há até alguns de meia hora por semana. Isto é, desejamos ser cristãos na hora do culto, nos momentos de atuação social em nossa congregação ou em cerimônias de vaidade. Isso é exatamente querer servir a Deus e a mamão. Mas a mensagem do jovem Galileu é radical. Ele quer que sirvamos por toda a vida e em tudo, apenas a Deus. Ele foi crucificado. E este é o ponto central do processo de espiritualização. Ser um com o Pai, o que significa servir sempre ser crucificado pela inferioridade e tornar-se livre em Deus. Por fim, o luminoso rachado conclui com palavras fortes antes de se despedir de todos. Tenham uma boa manhã. O sol nasce como há muitos milênios com sua beleza e energia luminosa. Quando nascerá em vocês o sol imortal da caridade... A caridade que ilumina e serve sem exceções de dias, horários e pessoas? Acordem e perguntem-se, qual será meu objetivo na atual encarnação? Amo a Deus ou a podridão? Felipe acorda com essa pergunta ecoando em sua alma e chora, emocionado. Quero servir a Deus. É o seu primeiro pensamento.